Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago para você que tem um Playstation 4 ou um Playstation 5 um vídeo é... mais como um aviso também para vocês tomarem cuidado porque está rolando uma série de banimentos aí para quem tem a conta da Playstation Network, tá? E a gente sabe que quem tem a conta da Playstation Network ativa, tô... independente se você tenha a PS Plus ou não, né, você perde os jogos que você comprou, você perde a save, você perde os progressos dos jogos, enfim, é... é... Principalmente para quem tem desde o Playstation 3 aí, e vem jogando Playstation 3, Playstation 4 e agora o Playstation 5, meu, deve ter muita coisa lá. Então, o que acontece? Um dos principais benefícios da Playstation Plus Collection é um acesso a uma série de jogos do Playstation 4, ao total são 20 jogos do Playstation 4, incluindo God of War, Monster Hunter, Resident Evil 7... Cara, são jogos muito bons. Uh, e o que acontece? São, são somente jogos de Playstation 4 e você só tem acesso essa, essa, a esses 20 jogos se você tem a conta da PS Plus ativa e se você compra o Playstation 5. O ponto é, embora sejam todos jogos de Playstation 4, essa, essa PS Plus Collection ela não aparece no Playstation 4. Ela só aparece no Playstation 5 e ela só pode ser liberada através da PS Plus do PlayStation 5. Depois de liberar os jogos no PlayStation 5, se você tem um PlayStation 4, esta lista de jogos que foi liberada, ela também vai aparecer no PlayStation 4. Eu tenho um PlayStation 4 aqui, eu tenho a PS Plus ativa, uh, e aí eu liberei os jogos no PlayStation 5, inclusive jogos que eu não tinha, e todos esses jogos, eles apareceram na minha biblioteca do PlayStation 4. Tá? Apareceu assim, como mágica. Mas aí que tá o problema. O que tá acontecendo? Alguns donos de Playstation 5 estão emprestando o seu console para baixar jogos para outras contas que não são a deles. Então, por exemplo, imagina que você é, tem um Playstation 5 e um amigo seu que não tem um Playstation 5 tem um Playstation 4. Ele fala, cara, cadastra minha conta aí, baixa os jogos para mim que depois você apaga a conta e eu consigo jogar esses jogos na minha conta na PSN diretamente no Playstation 4. É isso que está acontecendo. E o ponto é que a Sony percebeu isso. Por quê? Porque isso despencarou, tá? A galera, eu dei uma pesquisada no LX, cara, tem uma galera vendendo, por exemplo, jogos da PS Plus Collection por R$ reais. Então o cara empresta o Playstation 4, você manda a sua conta da PSN para ele ele libera um jogo lá por R$ reais. Ou todos os 20 jogos por 30 reais. Cara, eu vi mais de um anúncio dentro da OLX. E aí que tá o perigo. A Sony já detectou isso, né? Isso é para ser um serviço exclusivo para quem adquire o PlayStation 5, tá? Esse é o ponto. E, e, obviamente, né? Quando você vai cadastrar no console, quando você vai abrir uma conta na PS Plus, uma conta na, na PlayStation Network, tem lá né? O, a, a, o aceite que você precisa dar dos termos de aceite, enfim, políticas... E regras, né, que cada tipo de serviço tem. E aí a Sony tá banindo geral. E isso tá acontecendo bastante na Ásia, tá? A Sony tá banindo geral na Ásia. E, e como que é o banimento, tá? para quem pediu emprestado a, o Playstation 5, ou seja, se você tem um Playstation 4 e você pediu para um amigo seu que tem Playstation 5 baixar esses jogos na tua conta, você vai, se a Sony pegar, né, e, e eu não sei como que é o, o, o processo... É, que eles estão detectando, porque eu posso ter duas contas diferentes da PSN Plus, por exemplo. Eu posso fazer isso nas minhas contas diferentes, né? mesmo, eu, mesmo a conta sendo minha. Eu não sei se a Sony tem né, visibilidade sobre isso, mas o ponto é, ela está banindo. Tá? Então, se você fizer isso é por sua conta e risco. Então, para quem pede o Playstation 5 emprestado, entre aspas, para baixar os jogos da PS Plus Collection, é, você corre o risco de ser banido por dois meses sem poder utilizar a sua conta mas o, o, o mais a dura mais pesada né está sendo para quem presta o PlayStation 5 a conta que o cara tem no PlayStation 5 da PSN Plus é, principal lá no PlayStation 5 a Sony está banindo a Sony está banindo definitivamente a conta dessa pessoa que emprestou o PlayStation 5 então se você tem um PlayStation 5 e, e, e algum amigo seu pediu né para você é, é, baixar né, a PS Plus Collection para ele, cara, fique atento, porque a tua conta ela pode ser banida definitivamente e você vai perder tudo. Vai perder os jogos, vai perder as saves, vai perder os progressos, vai perder os troféus, vai perder tudo. E não tem choro, tá? Não tem choro. Então fica muito esperto nesse sentido, para que não ocorra problema. Se você quiser saber mais sobre a PS Plus Collection, eu fiz um vídeo somente disso, está aqui no card, na parte superior esquerda do vídeo, e aí você pode acompanhar todo o, o, o que que é, como que funciona, né? Mas fiquem espertos aí, porque a Sony tá banindo geral. E, cara, quando bane, não tem mais volta. Beleza? Então, Player, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Fiquem espertos aí. Cuidado que o perigo mora ao lado, né? Então, se você tem um Playstation 4, fique esperto também. Se você tem um Playstation 5, mais ainda. Você comprou o Playstation 5, pagou 5 mil reais nessa bagaça aí. E pode ter tua conta bloqueada, beleza? Então, player, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Se o vídeo for bacana, dê um like. E se você tem alguma dúvida, comente aí que eu te respondo, beleza? Vou ficando por aqui, fiquei com Deus, valeu e fui!